Editores e editoras, Rafael Sana aqui com mais um vídeo, um tutorial de Photoshop. Hoje eu quero mostrar uma nova função, uma nova ferramenta aqui do programa, onde podemos redimensionar o cenário e preservar as informações do nosso modelo ou objeto principal. Eu espero que vocês aproveitem e espero também pelo seu apoio. Aqui nessa imagem, vamos supor que eu queira preencher esses espaços em brancos. Então, eu posso abrir o Free Transform Control com Ctrl, Command mais T e fazer esse ajuste proporcionalmente. Eu consigo fazer isso, porém eu vou ganhar também um recorte na imagem, coisa que eu não quero. Poderia também fazer aqui horizontalmente mas aí eu vou distorcer a imagem muito menos a gente vai querer esse resultado então vamos fazer da forma correta primeiro eu vou selecionar a minha modelo nesse caso vou estar utilizando aqui a ferramenta object select tool e também o select object subject você pode fazer e deve até mesmo fazer uma seleção com mais calma utilizando a pen tool de forma manual e vai ter um resultado muito melhor mas aqui no caso já vai dar certo para gente porque eu consegui aqui uma seleção bem interessante também para isso daqui, com a seleção feita, eu vou salvar ela, clicar com o botão direito e clicar agora em Save Selection. Pode colocar o nome que você quiser, colocar aqui Selection 1. Vou dar um OK, não preciso configurar mais nada, somente o nome mesmo para você identificar depois. Posso dar um OK e beleza, vamos retirar agora a seleção e utilizar agora a forma correta para redimensionar esse nosso cenário. Vamos aqui em Edit, vamos clicar também agora em Content Aware Scale. Essa ferramenta aqui não é nenhuma novidade para todo mundo, ela já tinha antes, porém nós temos uma nova função. Aqui que é o Protect. Protect, então, eu posso clicar aqui e venho na minha seleção, Select One. E agora sim eu posso redimensionar o meu cenário. Vou fazer isso de forma proporcional aqui para, o, para os horizontes, né? Somente. E a gente vê que o Photoshop vai começar então a criar mais imagens, praticamente copiando né, as informações que já existiam e criando um cenário ainda maior para a gente sem mexer, né? Preservando principalmente o nosso modelo ou então o objeto que você criou a sua seleção anteriormente. Se fizer esse ajuste aqui de forma. Muito agressiva, né? A gente vai ter algumas distorções com certeza, mas para os lados aqui vai funcionar muito bem e depois para cima também talvez dê algum problema, ele vai começar a esticar essa minha modelo. Mas esse também é um ajuste muito agressivo, a gente nunca vai fazer isso de todo jeito. Então, utilizando da forma correta, está uma ferramenta fantástica. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu apoio, principalmente em forma de comentário. Se quiser também compartilhar com seus amigos e amigas, uma ferramenta fantástica aí que vai ajudar muito os designers e quem está trabalhando no Photoshop. E quer uma socialização um pouco melhor com o programa. Então, compartilhe essa informação porque ela vai ser muito útil para vários tipos de artistas. Mas é isso, galera. A gente se encontra em super breve. Até a próxima.